Olá pessoal, seja bem-vindo e rapidinho ao canal, Vou mostrar para vocês aqui as nossas plantações aqui nossos pés de tomate, ele está com flores aqui, mas aqui ó, como vocês podem ver já tem um belo tomate ali tem mais, tem mais flores, vai dar bastante tomate, esses pés de maracujá aqui a gente vai mudar depois para um espaço maior. Temos mais aqui tomate espalhado. Temos esses hortelã, ó. hortelã fino, hortelã grosso até, até umas horas. Temos aqui também, ó, quento é, é, de peixe, ó, muito bom, muito cheiroso. Kiwiô. Agora vamos aqui, ó. Lembra do vídeo que eu coloquei no grupo aí sobre os galhos de uva pessoal, na água eles se desenvolveram nasceu fruto de fato como está no vídeo porém eles não resistem só na água eu tirei um galho e coloquei na areia olha o resultado aqui ó. como está lindo, como está saudável esse pé de uva florindo bastante esse aqui está na terra desde a publicação daquele vídeo que eu vou colocar aqui no card, aqui acima que é para vocês. É...